Você veio por aqui é perto do trabalho do meu marido. Pô, amorzinho, relaxa, tem calma. Olha, tem um motel super gracinha que eu conheço por aqui, tá bom? Não acredito. Esqueci a camisinha. Ah, amorzinho, você não confia em mim. Deixa pra lá, imagina, depois de tanto tempo. Sem camisinha? Nunca! Para o carro! Sem camisinha, meu bem? Nem com o Fábio Júnior.